Saúde e bem-estar de qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Essa é a proposta da nova empresa que está chegando aqui em Piuí. Clube Sempre Saúde, um clube de descontos para você em exames, consultas, exames laboratoriais, de imagem e benefícios também no comércio de Piuí. Clube Sempre Saúde, aqui em Piuí e toda a região. E para celebrar esse lançamento tão especial, no último sábado foi realizado um coquetel com a presença de autoridades, parceiros e convidados. Quem nos falou mais sobre esse projeto foi o CEO Maicon. Maicon, conta pra gente essa novidade que tá chegando pra Piuí. O pessoal já tá todo alvoroçado aí, porque é um clube de descontos mesmo, né? Isso, boa noite a todos. Obrigado à Onda Oeste, né, por estar aqui prestigiando, prestigiando a gente, né, nesse momento tão importante, né, que é a realização do nosso projeto o que, que é, né, que a gente está trazendo para o Piuí nesse momento, né? É o Clube Sempre Saúde, né? Um Clube de benefícios e descontos. E o que, que é o Clube Sempre Saúde, né? A gente está trazendo aí essa novidade para o Piuí é, para a gente ajudar na área da saúde, né? A gente vê muita coisa aí na área da saúde, a gente se importa muito, a gente trabalha há anos aí, né, nessa questão da área da saúde. Então a gente decidiu criar o Sempre Saúde para é, ser um atrativo para a população onde que a gente fica a gente vai fazer né a gente está credenciando diversos médicos né é, na, na nossa no clube Sem saúde e a população vai ter acesso a essa rede médica como que eles vão ter acesso a isso né eles vão é, pagar uma mensalidade para a gente aderir ao fazer adesão ao clube pagar uma mensalidade de 24,90, o plano individual né é, e também, dia com a gente, né? eles vão ter acesso a essa rede médica que a gente está credenciando. É, Para vocês terem uma ideia, né, hoje a consulta varia entre R$ 400 e R$ 500. Reais. Com a gente, com esses médicos credenciados que a gente tem, vai sair a R$ 249,90. Então aí é quase com uma média de 50% de desconto. Legal. Entendeu? Então vai ser muito bacana. Além disso, né, a gente está credenciando estabelecimentos comerciais para dar desconto. A gente está conseguindo com um estabelecimento de 5 a 20% de desconto. Joia. Entendeu? E, e Michael, lembrando que não é um plano de saúde e não tem carência, né? Não, não é um plano de saúde, é um cartão né, de benefícios e desconto. Entendeu? a gente vai dar benefícios aí na área da saúde, benefícios no comércio, né? Prestação de serviço. Então é bacana. Não é um, não é um plano de saúde. E sem carência, entendeu? Sem carência. E o mais legal é que, assim, nós estamos falando de consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, exames, exames de imagens, tudo isso em um cartãozinho só, que a gente vai pagar só 24 e 24,90. A gente não para só na consulta, entendeu? A gente tem é, exames de imagens, né? A gente tem laboratórios, farmácias, né? Na área da saúde a gente tenta ser completo. A gente vai fazer o círculo. Se o, o cliente for lá e consultar, ele tem a opção de sair já fazer os exames com os nossos parceiros, entendeu? Ele não vai ficar. Vai pagar R$24,90 por mês, né? E vai ter acesso a todos esses benefícios. E ó, tem um plus a mais aí, né? Que é desconto em todo o comércio de Piuí, não é isso? Isso, a gente está credenciando os estabelecimentos comerciais a é entendeu? Hoje a gente já tem praticamente aí 60 empresas credenciadas, né? Então a gente tá fechando com mais, então a gente vai crescer. O Clube Sem Saúde, ele não veio, ele veio realmente para ficar, entendeu? Ele não veio para fazer pouca coisa não, ele veio para fazer muita coisa e crescer em Piuí e região também. Que bacana, um clube com vários descontos, com até 50% de descontos, consulta, é, procedimentos ambulatoriais, além de tudo, descontos no comércio, né? Veio para ficar. Parabéns pela iniciativa. Show de bola, chama a galera para ir na segunda-feira Lá já começar, né? Isso aí, gente, tá, então, segunda-feira, a partir das 9 horas Lá na Praça da Santa Casa, Praça Guia Lopes Número 14, a sede do Clube Sem Saúde A gente vai estar de portas abertas para receber vocês Sem contar que a gente não vai ser Burocrático, em aderir o clube Vamos ressaltar isso, a gente vai precisar só dos documentos Pessoais da pessoa, comprovante de endereço Não vão fazer consulta ao SPC Serasa Porque a gente tá aqui, é para simplificar E facilitar a pessoa ter saúde De qualidade, com vários especialistas Credenciados com preço bem acessível. Muito bem, eu falei com o meu amigo Michael, que é o CEO da empresa Clube Sempre Saúde. De Parabéns pela iniciativa, show de bola, veio para ficar. Quando se trata de saúde, né, a gente tem que fazer uma coisa mais elaborada, com atenção, porque o nosso povo precisa, né? Sim. A, é o é, é que a gente sempre fala, a gente comenta entre a gente, a saúde não espera. Quem realmente precisa tem que ser tratado, entendeu? Então a gente está aqui é para preencher esse espaço que tá entre né, a saúde e... O comércio, a gente quer fazer esse elo, né? Como diz, entre o paciente, né? Que tá lá na ponta, os prestadores de serviços aqui, né? Tanto comercial quanto da saúde e a gente aqui. A gente vai fazer, como eu falo, um triângulo, né? A gente vai fazer esse elo e fazer essa ligação. Porque se a pessoa economiza na saúde, ele gasta com um lazer no comércio, entendeu? Então a gente quer fazer o diferencial aqui em Piuí. Entendeu? Então a gente quer ser o sempre saúde mesmo, que ele veio pra ficar, na, como diz, na população de Piuí. E região, né? As vantagens, os estabelecimentos parceiros e os médicos foram apresentados ao público. O evento contou ainda com a ginástica laboral para os convidados e discursos das autoridades e parceiros. Larissa, diretora de marketing do clube, também conversou com a Onda Oeste. Hoje a gente está no coquetel de inauguração. É um evento né, onde a gente vai prestigiar os parceiros que estão conosco né, nessa jornada aí nessa empresa incrível. E segunda-feira a gente já vai estar de portas abertas para receber todo mundo para poder estar fazendo parte do nosso clube também. Então a partir de segunda-feira, das 8 às 18 horário comercial, o pessoal já pode comparecer para saber melhores informações, como adquirir o cartão, tudo isso, né? Exatamente. Vocês vão ser todos bem recebidos, você e sua família, para estar podendo fazer, olhar o melhor plano para vocês e fazer parte do clube you <laughs>